Todas as grandes festas são devidamente preparadas. O modo como preparamos um acontecimento ou uma data em especial faz toda a diferença na sua celebração. Assim, a Igreja oferece-nos um tempo próprio para prepararmos o Natal, o Advento. Nos quatro domingos que antecedem a festa do Natal, preparamos o nascimento de Jesus. Neste primeiro domingo dia de Advento, a palavra-chave do Evangelho é a vigilância, uma atitude própria do cristão. Temos de estar vigilantes, atentos, para que não aconteça hoje o que aconteceu no tempo de Noé. As pessoas acomodaram-se às rotinas e ficaram indiferentes à palavra que Deus lhes dirigia. Hoje, a maioria de nós está muito atento ao telemóvel, surdos e ouvintes, para recebermos e respondermos com prontidão às mensagens que nos enviam. Neste tempo de Advento, façamos o mesmo com as mensagens que recebemos de Deus, através das pessoas e dos acontecimentos de cada dia, para que Jesus nasça verdadeiramente em nós.